generosidade de estar aqui conosco e de nos contar um pouco da sua trajetória. Esse é um projeto que nós estamos realizando em parceria com o Decanato de Extensão, que é a reconstrução da história do SEAD na UNB, os mais de 30 anos de SEAD. E a história do SEAD durante esse período, que o SEAD passou por vários momentos, um período muito concentrado na oferta de cursos, depois em parcerias externas e agora, durante a pandemia, é um novo SEAD que ressurgiu diante de, de demandas internas e demandas externas e muito por conta também da pandemia e do próprio avanço tecnológico que a gente tem vivido e dessas condições que todos nós temos passado. É, e nós temos, vivido, nós temos vivido muitas mudanças aqui no SEAD. E você, como você foi uma gestora você, do, do Centro de Educação à Distância, da UNB nós queríamos resgatar essa memória e entender como foi esse período, né? Nós estamos é, fazendo gravação com vários gestores para reconstruir esse percurso histórico. Então, professora, me conta um pouquinho qual foi o seu período de gestão no CEAGE e como era nesse período, quais que eram os objetivos do CEAGE nessa época, quais eram os principais projetos, o que que vocês realizaram nesse período? O que, que nós, dia. o LP, né? Perdão. Bom dia, Lilian. É um prazer estar aqui e, e participar, como sempre, de eventos uh, da UNP. Eu sou a UNP, uma professora aposentada, mas continuo com o sentimento de que sou a UNP e, e ainda trabalho com a educação à distância, atualmente, no curso uh, Reabilita da, da Faculdade de Arquitetura, que... Uh, será a 12ª edição agora, começando em março. e Mas aí depois, só para dizer que eu continuo firme e forte na educação a distância, na UMB, e o Reabilita é realmente um curso de muito sucesso pela Faculdade de Arquitetura. É, eu gostaria de situar eu fiquei no SEAD, em 1994 eu fui diretora eleita da Faculdade de Educação, e depois quando terminou esse período, em março de 95, eu entrei como diretora, fui nomeado, diretora do SEAD, e, na época o reitor era o Todorov. E tem até um documento, naquela época chamava ofício, e, eu, e a nomeação se dava por um ofício, que eu posso até resgatar esse, o número do ofício, eu consegui o número, mas não está na internet, né? os documento da universidade. Bom, quando eu entrei, a primeira coisa, quando você entra na gestão, que foi de curto período, foi de, como eu disse, de março de 95 a julho de 96. Então, esse foi o período como diretora do SEAD, mas não foi minha primeira experiência também com a educação à distância na UNB. Eu não sei se, se você conhece, Lívia, ou se tem esse registro, houve uma comissão no decanato de ensino de graduação. Antes disso, eu acredito que a decana era Isolda e houve uma comissão para pensar a educação à distância na UNB. E eu fiz parte dessa comissão para pensar a educação à distância na UNB na graduação a distância, de como introduzir. Quando eu cheguei no SEAD, é, então eu já tinha vivência e de educação a distância no sentido de, de, de vivência mesmo de, de discussões, de, de interesse, na verdade, pela educação a distância. E a primeira coisa que eu fiz uh, como diretora do SEAD e como uma pessoa que chega é tentar entender o que é está que acontecendo, o que é, que é valorizado, como se dá a dinâmica lá dentro. E eu pude perceber que o SEAD, naquela época, era ainda... Eu acho assim, que a educação à distância no Brasil ela teve algumas gerações... A primeira eu me lembro, você era muito jovem, nem teria nascido ainda no Brasil, se falava ensino por correspondência. E eu me lembro que existia uh, o Instituto Universal Brasileiro, Instituto Universal Brasileiro, e que tem um ensino por correspondência e as propaganda de curso de culinária, de corte e costura e aí vai cursos técnicos. E era muito baseada em ofertas de curso. Depois, a gente mudou um pouco, é, ficou a ênfase na tecnologia educacional. Né? E havia muito essa questão de destaque das tecnologias educacionais. A própria Faculdade de Educação tinha o tinha um, uma habilitação, a primeira habilitação no Brasil em tecnologia educacional dentro, no curso de pedagogia existia essa possibilidade das tecnologias educacionais, eu entrei no MTC, Médicos e Tecnos, existia um grupo e eu entrei em 82 e fui ser professora de de, de ensino programado, era uma tecnologia, ensino programado e, a, é, deixa eu me lembrar, o título da disciplina, ensino, eu acho que era só ensino programado mesmo, e eu fui professora de ensino programado, que era uma tecnologia de ensino e modelos de, de ensino, acho que era assim, ensino programado, em 82, bom, e aí eu vi, eu pude sentir que o que tinha na dinâmica do SEAD naquela época era uma dinâmica de pensar tecnologia, pensar em oferta de curso. Me lembro que um curso assim forte na época se chamava o microcomputador sem mistério. E esse curso era muito divulgado, era via, via um disquete, né? E isso, era a grande inovação, o microcomputador sem mistério. Claro, não tinha, era uma evolução, o uso de computadores era uma evolução em relação àqueles ensinos por quais que o SEAD tinha eu acho que a, a chegada do SEAD na UNB é muito forte em termos de inovação, mas muito forte na cultura de tecnologia educacional. Curso, oferta de cursos, vamos ver as tutorias, né? e eu senti que isso não era o suficiente. Havia, inclusive, a supervisão de tutoria, né? E a gente ficava nisso, de, de oferta de cursos e prestar atenção a uh, uh, tutores, oferecer tutores. E na minha cabeça, embora eu entendesse que ali era cultura, mas precisava evoluir. Junto disso, também começavam as primeiras discussões sobre a Universidade Aberta do Brasil, e, em 2006, houve o primeiro curso da Universidade Aberta do Brasil, que foi um curso coordenado pelo professor Matias na Faculdade de Administração. Foi o primeiro curso pela, da UAB. Bom, então você diz, e quais foram as realizações? Eu diria que as realizações foram sim entender o que estava acontecendo e começar a tentar discutir a cultura vigente, no sentido de que não é só oferta de curso, é, e, e assim, eu é, vamos garantir a tutoria, a precisava ter uma discussão de aprendizagem. Finalmente, o que é educação a distância? Aliás, hoje, eu até proporia a mudança do, do CIGA, do SEAD, o mesmo nome, Centro de Educação à Distância, mais Centro de Educação e Aprendizagem à Distância. Eu aproveitaria esse A para reforçar a questão de aprendizagem. Né? É, é tanto que... É, quando na próxima quando eu saí do SEAD, eu fui ser coordenadora de educação a distância do Cet Centro de Excelência em Turismo e lá no Cet a gente começou a pensar em opções também para educação a distância mas voltando para a questão da aprendizagem é, minha grande preocupação era justamente é, sentar e, e entender como é que se dá esse, esse processo de educação a distância na perspectiva do aluno que aprende. E eu acho que por isso que eu estou propondo que o SEAB deveria ser centro de educação a distância de educação e aprendizagem à distância. O foco na aprendizagem. Não que a aprendizagem não teve, não esteja dentro da educação, mas o foco à distância é sim é como se aprende à distância. É mais para frente. É. Então, resumindo, nesse período... O que foi importante, eu vou resumir três coisas, que é o seu interesse na né? entrevista, é entender como é, qual a, o que, que se valorizava, o que é que se fazia, e foi eu qual era a, a, o entendimento da cultura do SEAD naquela época. As pessoas que construíram e fizeram o SEAD. É, então, número um, eu tive realmente um grande reconhecimento da história do CEAB até então, mas eu percebi a necessidade de evolução do pensamento e da prática. Então, a necessidade da evolução do pensamento e da prática tinha a ver que eu acho que o estudante à distância ele precisa ser acolhido, ele precisa ser entender que, que não é do mesmo jeito que ele vinha. A prática dele como aluno é uma prática diferenciada e ele não pode usar sem assim, as sobras de técnica. Ele tem que se planejar para poder estudar à distância, planejar, criar estratégias de aprendizagem. E esse entendimento é difícil, muito difícil de ser entendido. Né? Então, eh, eu diria que sim, eh, for um, uma, era preciso mudar a ideia de tecnologias pela tecnologia de apenas oferta de curso. Então, basicamente, e aí eu mais para frente poderia, se for do seu interesse, dizer como evoluir isso em outras práticas na UNB. Esse seria o um resumo. É, professora, é exatamente essa questão, né? Assim, a próxima questão a gente vai justamente abordar isso. Você falou de um momento da história é, extremamente importante. E aí nós avançamos bastante e eu queria entender como você vê, como você acompanha, como você enxerga o CEA de hoje e quais são as mudanças que você percebe entre a época que você foi gestora e hoje. É, vai tocar nisso que você está acabando de me colocar. Sim. É... Eu, depois eu continuei no SEAB mesmo Eu tinha uma preocupação grande Porque havia, na, na época que eu estava no SEAD Havia aquela, como eu falei, aquela influência da tecnologia educacional pela, Quase que pela tecnologia Como foi o microcomputador sem mistério Hoje até a gente mais ou menos pode ir todo mundo já não tem nem mistério, porque depois da entrada das redes, né, da internet, tudo. Bom, aí, mas me preocupava, a gente tinha seleção de tutores, né, e uh, durante um tempo, é, eu acho que até antes de, de, de eu ser diretora, eu tinha um pouco a, a supervisão de tutores, e a supervisão de tutores, na verdade, a supervisão de tutores foi um pouco depois, agora estou me lembrando, quando a gente fez uma experiência com o SESI Nacional, que foi uma experiência do SEAB, aí eu já não era mais a diretora, mas eu participei porque eu já era coordenadora pedagógica. Aí no SESI, ele, o curso era a formação de formadores para educação de jovens e adultos, e eh, a gente selecionava tutores e eu comecei a perceber que eh, não bastava o tutor individualmente eh, saber ou relatar o que é estava acontecendo com sua aspas, turma. O que era importante era entender a aprendizagem do ponto de vista de quem aprende, ou seja, a experiência de estudar a distância do ponto de vista de quem aprende e então, ou seja, e é, aí é, eu já estava também de, já depois na coordenação pedagógica do SEAD e para mim ficar na coordenação ou estar na coordenação pedagógica é entender é, o aprender a aprender do aluno é tanto que é, eu cheguei a escrever é, o, a, um, um módulo que havia antes assim guia para tutoria, mas não era guia para tutoria, era exatamente é, entender é, a partir das manifestações dos alunos, dos comentários dos alunos, é entender as dificuldades, entender ah, como se pode ajudar, porque a aprendizagem, não, é, existe uma mediação do módulo ou, ou do curso, de, ou de cada parte de um curso, existe a mediação sim, mas existe a vida. Eu acho que esse entendimento de que a aprendizagem se dá num contexto e que os contextos são diferentes, uh, por exemplo, no Acre. Nós aprendemos bastante com a experiência do Acre, que nós fizemos pedagogia em 13 municípios e formamos 3.500 professores na pedagogia. E, Lívia, até hoje eu mantenho contato, seja pelo Facebook, seja pela, pelo Zap, com ex-professores, eu continuo é, o, no contato de vida, de profissão, com esses ex-alunos. É, por exemplo, tem uma ex-aluna que tem, adotou uma criança, a criança já entrou na pré-escola, então eu estou acompanhando esse movimento, Maria dela é professora da Universidade do Ar, então é a vida, é a vida dos aprendizes e mostrar que um curso à distância não é para usar sobra de tempo, mas é para integrar na vida. E, por isso, precisa de estratégia de aprendizagem à distância. E aí eu insisto de que não dá mais para o de ser centro de educação à distância, mas é para ser Sugestão, Centro de Educação e Aprendizagem à Distância. Que isso aí já chama para outra ou, outro perspectiva, outra perspectiva, outra, outra visão, eu diria. Né? Bom, então nessa visão, eu como coordenadora do SEAL, comecei a prestar atenção, coordenadora pedagógica, eu comecei a prestar atenção no, no no, perguntava aos tutores, o que, que você achou? O que a pessoa teve dificuldade? O que é bom E aí, quando a gente abriu o SEAD junto, o SEAD tem uma plataforma para o curso à distância chamado AVA, que era um curso de pedagogia. E essa plataforma, a gente tinha muitos e muitos dados de alunos. Né? Eu tenho alguns comentários de alunos é, que eu posso passar, para você, depois, só para você entender mais profundamente o que é que eu estou falando, onde eu li um artigo que eu escrevi, é, tem, tem citações e citações, aí o que, que aconteceu na história da educação à distância? Ah, mudou uma, a direção da faculdade de educação, e não, não era mais eu, inclusive, era o outro, e o que, que aconteceu? É, a Faculdade de Educação fez seu próprio curso à distância uh, e se doava. Porque antes a gente fazia junto, mas depois não. E tem até um projeto pedagógico do curso de Pedagogia à Distância da Faculdade de Educação. e, e Então, nós perdemos, historicamente, no, na medida em que se acabou o AVA, acabou todos os registros também. E isso, eu tinha uma professora que trabalhava com a gente no SET, a professora Clélia, que era da História, e a Clélia insistia muito nessa questão do registro para a História, que é o que vocês estão fazendo agora, que é muito importante, né? Então, só para você ter ideia de contextos, no Acre, é, tinha a gente fez junto com a Secretaria de Educação, a secretária era excelente nisso, na, no, na perspectiva proativa de formação, tinha municípios que para mandar o computador para os alunos acompanhar o curso, precisava ter a enchente do rio se o rio tivesse seco, não dava para navegar. Não para navegar, não se chegava lá no computador. Então, isso é outro contexto, é outra situação. Então, a gente precisa entender o um aluno, aquilo que eu estava dizendo, não se faz educação a distância em sobra, de, em sobra de tempo. Então, quando aí o, o Bernardo já era o, o diretor do SEAD, e, e existe uma proposta de um curso com a Espanha, né? eu acho. Que... E já com todo o material, tudo, eu, eu era coordenadora pedagógica, analisei parte do material e falei, gente, não dá para usar. Não dá para usar. A gente precisa de um módulo diferente. E é um módulo sobre o aprender é, sobre o aprender na educação à distância, de chegar essa mensagem para o aluno se organizar à distância, se organizar para aprender, né? E eu sempre dizia que o segredo da educação à distância é estar perto. O aluno tem que sentir que nós estamos perto e, e, e pode parecer contraditório, mas não é. É exatamente isso que funciona. É está perto, o aluno se sentir motivado, se sentir acolhido, não a partir do que a gente acha que motiva, mas a partir do dia a dia dele, do que ele faz, ele não, não tem duas histórias, uma história do curso e é a história da vida, vida e aprendizagem estão conectadas são parte de um mesmo todo e, portanto, se eu sou uma coordenadora pedagógica ou se eu sou um doutor, eu preciso entender esse contexto e cada contexto é diferenciado, cada momento são diferenciados. Então, eu escrevi é, lá pro Acre um, um, um, um, um módulo que se chamou Nas Trilhas de Aprendizagem Dois pontos de água com quem estuda a distância. E por que trilhas e não trilhos? Porque o trilho tem onde começar e onde terminar, tem destino de saída e destino de chegada. E os caminhos são mesmo. Trilha não. Trilha você pode ir construindo, você pode ir fazendo o seu caminho. né? E. Então, eu uh, coloquei também eh, o que eu chamei de, eh, de, de carta de navegação. O, o que, que era? Na carta de navegação do, do Américo do Vespúrcio, eh, houve um motim a bordo. Só que no motim a bordo, ele era o único que tinha carta de navegação. Tem as... Aí, essa carta de navegação acabou o motim, porque ele, ou, eram várias é, embarcações e uh, a carta, de, ele disse: ó, Eu que tenho a carta de navegação. Se a gente não seguir, vamos nos perder nesse oceano. Né? E aí, é, eu usei essa imagem para os alunos, cada um construir sua carta de navegação no percurso da sua aprendizagem. Né? E, e aí, muita, muita gente falou, nossa, mas isso é muito importante, trilhas de aprendizagem. É tanto que o módulo ficou conhecido, trilhas. É, também no curso, também a UNB, a história da... Houve um curso importante no Instituto de Artes, coordenado pela Sheila, na administração OAB Sheila Campelo, que foi o Instituto de Arte Houve o, o do SESI, de formação de formadores. E a, a, houve também, é, a gente, isso eu já falei, o do SEAD, o do, do Formação para a área de turismo, no SET, que aí eu já era diretora no SET. E o, o curso que eu sei porque eu participei desde a primeira turma e agora nós vamos para a décima quarta do Reabilitação Ambiental da Faculdade de, de Arquitetura, coordenada pela professora Marta. E nós para esse curso, eu também escrevi Aprender a Aprender na Educação à Distância, né? E essa, para mim, era muito clara e naquela época que eu fui diretora, ninguém achava muito claro também, provavelmente eu também não coloquei muito claro porque eu fui percebendo eu fui percebendo, mas a cultura não era por aí. A cultura era entrar no módulo e acabou. Entrar, nós estamos oferecendo um curso e vamos entrar no curso. Não, o aluno tem que se organizar até cognitiva e afetivamente para o seu percurso. Pensar, planejar no seu tempo e no seu espaço. E isso, para mim, é fundamental para qualquer curso à distância para qualquer curso, mas à distância em excelência porque você tem muitas coisas acontecendo na vida da pessoa ela não deixa de viver é, em geral, é um curso para profissionais que estão na, na ativa né? e quando ele se inscreve ele se inscreve porque foi motivado por, por alguma coisa vinculada à sua vida à sua prática profissional algum questionamento e quando você tem o depoimento é, de alunos, é, tem depoimento de alunos, você vê que ao longo do percurso muitas vezes tem vontade de desistir. Então, no próprio curso do primeiro da UAP, primeiro curso de administração, que foi coordenado pelo professor Matias, do departamento de administração houve um grande número de desistência estudos sobre isso. Ele orientou até uma, uma dissertação, ou uma tese que estudou essa questão. Então, para mim, eu estou absolutamente convencida que quando a gente dá um curso à distância, ou oferece a oportunidade de um curso à distância, o primeiro passo é se aproximar do aluno, o segundo é o aluno se sentir perto, o terceiro, entender o contexto para cada aluno, o que é que vai acontecer e ajudá-lo a se planejar para esse tempo e espaço. Então, basicamente, essa foi a grande lição que eu aprendi até hoje e estou muito convencida que não se faz e não se deve pensar em educação à distância sem entender a perspectiva da aprendizagem, como o aluno aprende, por que ele escolheu aquele curso, quais são as expectativas, é, juntar expectativas de quem ensina na perspectiva de quem aprende. E fazer essa mediação, não necessariamente com ênfase na tecnologia, mas no processo de ensino e aprendizagem e da motivação e de manter a motivação e desafiar qualquer módulo ou qualquer curso tem que significar tem que ser uma aprendizagem significativa para o aluno então eu acho que se a gente fosse continuar eu ia entrar muito mais mas uh, sugerindo, fecho aqui sugerindo que, de fato, se veja no decanato de ensino de graduação aquela iniciativa. Segundo, sugerindo que se pense, eu não sei como é o CEA de hoje, eu não sei se, se começa o curso direto com a proposta do curso que foi, ou se tem toda um, uma motivação inicial do Aprender a Aprender, o módulo inicial que foi o que eu escrevi. Eu não sei se, se continuou sendo usado, se não continuou, eu não sei como será até hoje. Mas com certeza o envolvimento, o envolvimento do aluno com a própria aprendizagem e adquirir confiança nele mesmo, que ele é capaz de aprender. E a terceira coisa que eu diria, e fecho aqui, é, se você não tiver uma outra coisa que a gente possa conversar é com essa ideia de que é o centro de educação e aprendizagem à distância, eu acho que tem muito mais sentido, inclusive eu entrei no site da UNB também, tem... Tem A3, né? Aprendizagem, que eu não sei se é do CEA. Então tá aí, aprendizagem tá aí. Então não dá o um foco na aprendizagem, você muda o paradigma. Não é a educação, né a tecnologia pela tecnologia, não são as redes sociais pelas redes sociais, mas o aluno que aprende e o professor que ensina e que se envolve nesse processo de contexto. Precisa entender que aprendizagem se dá na história da pessoa, mas no seu contexto, na sua cultura, na sua visão e afetiva e cognitiva. Era assim. Professora, eu... é, o CEAD de 2016, a gente teve uma transformação muito grande por causa da Bicicapes, não sei se você lembra da história na UNT, a gente teve uma, uma, um desligamento muito grande de vários colaboradores, e o SEAD também mudou a questão, o SEAD passou a assumir uma perspectiva mais interna. E aí, o um programa atendido para o desenvolvimento foi o foco do SEAD a partir de 2016 até 2018, mais ou menos, 2019 por aí. E em decorrência do outro exemplo, surgiu o projeto Botas, que é um projeto de formação para uso de tecnologia, para novos resenhos de sala de aula, também né? nessa perspectiva do docente e também do aluno. E aí hoje, durante a pandemia, nós é, trabalhamos muito com a estruturação do mundo e com o apoio ao professor para colocar essas disciplinas no ar. E, de repente, todos os professores tiveram que colocar suas disciplinas à distância, no né? ensino remoto, e aí se quebraram vários paradigmas, várias ideias, várias... É formas né, já preconcebidas, elas foram se quebrando e a gente tá nesse período hoje, então o Seado se transformou muito assim, da, se transformou, é, é, visceralmente, eu diria assim, completamente, então assim, é, esse legado todo, essa história do Seado, claro, nos ensinou muito, nos trouxe muita, muita aprendizagem para viver esse novo momento, e aí o que eu queria que você deixasse, era fazendo essa retrospectiva, qual, qual é o legado do SEAD, como você vê o legado do SEAD para a UNB, né? De que forma o SEAD pode se tornar um centro de selenista e continuar contribuindo para avançar o processo um de ensino à aprendizagem? Com exemplo tudo que você viveu e a nossa realidade de hoje. Olha, como eu disse para você, eh, a realidade de hoje eu não tenho acompanhado. Sim, sim, sim. É por né? isso que eu te dei um assim, só é, assim, é, mais ou menos, uma ideia do que a gente está fazendo. É, eu acho que o legado do SEAD, primeiro, é, ele foi uma inovação, ele como proposta inicial. Né, é, segundo, ele mostrou que é possível, que muito não se acreditava, ninguém acreditava que é possível. Quer dizer, for, fora aquilo que tinha, tinha, tinha duas coisas na cultura brasileira, que era, primeiro, é, aqueles, uma geração inicial de curso por correspondência do Instituto Universal Brasileiro, que hoje tem 80 anos já, mas eu não sei se você sabe, é que no, no começo a propaganda dos cursos saía no gibis infantil. É, eu me lembro bem disso. Bom, mas então não, não se pensava isso dentro de universidade. Isso era para curso de corticultura, culinária, era... cursos assim, é, profissionalizantes de cursos rápidos, né? Então o SEAD foi importante no sentido de inovação, uh, ainda que naquela época, mas era uma inovação muito é, centrado na tecnologia educacional, muito centrado, né? É, a discussão de aprendizado não... não, não ele estava assim, o pressuposto o curso o aluno vai aprender. E esse pressuposto, ele funciona em termos. Funcionou em termos. Mas era precisar... Precisou existir isso para poder ter questionamento. Então, o questionamento é importante, mas não invalida o que veio antes, né? É, e não sei se vale a pena dar esse exemplo, mas quando eu entrei na faculdade de educação, é, em 82, eu cheguei, eu sou PhD em educação infantil, né? E eu, eu cheguei na faculdade e, e, claro, entrei na área de tecnologia, que eu tenho grande entusiasmo pela tecnologia, inclusive dei aula sobre isso lá em Tirascaba, onde eu morei, e no Instituto Tirascabano, hoje é a Universidade Metodista, eu trabalhei tecnologia educacional lá, disciplina, mas eu conversei com o um professor da faculdade de educação, falei, gente, como é, nessa época o ensino básico começava com sete anos, falei, sete anos é muito tarde, nós temos que pensar na criança, a partir de dois anos, antes disso, aí ele falou, peraí, Fábio, a gente ainda nem pôs todas as crianças na primeira série, você quer que se pense antes disso, naquela época, de uma educação pré-escolar. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que a história é assim que se constrói. Há um paradigma, uma cultura e a gente começa a questionar aquela ideia. Então, o grande legado do SEADA é ter sido a inovação, ter chamado que os cursos não precisavam ser presenciais, Todos, não, poderiam se ofertar e poderiam, uma palavra importantíssima, se democratizar o conhecimento. Né? Eu acho que a democratização, o acesso ao conhecimento, eu acho muito importante. Hoje, quando eu vejo live tal, live tal, eu falei, gente, por que não se fazia isso antes? Né? Então, por que isso não discutia antes? Porque não, né? agora não. É, agora se faz fácil porque se aceita, né? então eu acho que essa, eu fico muito feliz de ver que houve essa transformação, não conheço, gostaria de conhecer, é, mas é, é, depois disso eu já eu continuo ainda com a educação à distância, como eu disse para você, em março a gente começa um curso novo, amanhã nós temos uma reunião ah, de todos os professores do curso, e, mas eu acho que o mais importante é essa consciência da equipe do SEAD, é da importância de se pensar na aprendizagem, como ela se dá e de se conectar. Né? Quem assina, quem aprende, na motivação, para iniciar e na motivação para continuar. E o que é que está fazendo uh, a essa motivação continuar e entender isso aí, e dinamizar a partir daí. E a ideia de grupo, né? A ideia de, de grupo, no sentido de que o, o aluno, eh, a gente forma turmas, e essas turmas, elas se comunicam localmente também. E eu acho que isso é interessante. Então era isso, eu não sei se eu fui a mais, se eu fui a menos, mas estou sempre... Não, professora, à... muito obrigada. Estou sempre à disposição e eu vou, eu vou mandar para você, vou mandar via séria, é, ou talvez o Ed, que agora eu tenho... Não, via séria pode ser. Eu, eu li ontem uma coisa que eu escrevi mostrando, e que tem alguns comentários dos alunos do, do, sobre o módulo que prepara para a aprendizagem. Olívia, me, me diga, aí tem o, algum, algum módulo que enfim, discuta antes de qualquer coisa o aprender a aprender? Hoje a gente não tem mais, assim, essa discussão, professora, em... eu não vejo, estou pensando aqui, tentando né, resgatar a memória. Quando a gente está, o que a gente está fazendo hoje, né? A gente tem um projeto, esse rodo de inovação que ele está trabalhando mais a questão da docência, como o professor trabalha essas novas tecnologias, como é que ele, usa, como é que ele faz vídeos, como é que ele faz a lives, como é que ele coloca conteúdo no aprender, como é que ele produz conteúdo interativo, então, está sendo trabalhado muito essa perspectiva, formação de mundo, formação para cursos de vídeos, podcast, ferramentas digitais, porque essa foi a demanda da pandemia. Da pandemia foi essa, né? Se voltou muito para orientar o professor de como o professor se porta, como o professor é, pode colocar o seu conteúdo à distância nesse período sem remota. Se a gente trabalhou nesses últimos dois anos muito mais perspectiva. E agora vem-se uma nova demanda, né? como é que o é SEAD vai para frente, qual vai é ser é o papel do CEAD na, na instituição, que vai caminhar muito para esse desenho colaborativo de, de, de, de, de desenho de cursos online, mas muito de parcerias internas, de auxiliar a universidade nesse, nesse ensino que vai se tornando híbrido, né? a partir da pandemia. A gente não sabe exatamente como vai ficar. A gente voltou, mas não voltou totalmente. Né? Voltou, ainda muito poucas disciplinas voltaram, Uhum. A gente já tem a maior A maior organização ainda para a, a distância E a tendência é que isso Vá se mesclando a gente não tenha Só o presencial mais né? tem, As discussões são amplas em torno disso os gente tem participado muito Disso, até porque a gente tem uma legislação que garante 40% do, Que 40% do curso Seja online, seja de distância né? Então eu acho que está muito Em prol dessa discussão agora A gente não está muito na discussão do aluno eu Acho que a gente está muito nessa discussão como a universidade funciona e como a universidade apoia o professor e o próprio aluno nesse contexto. Eu Entendi, é outro momento. Eu acho que tá é outro momento, é outro é, é um momento. A discussão que a senhora levanta é muito importante, porque não adianta, né? Até tem a discussão sobre acessibilidade, uma discussão forte, porque os conteúdos, os professores abriram, aprenderam a colocar os conteúdos, no, no Aprender, né, no, no Mundo, que é o ABA, o ambiente de hipótese apresada. Hoje a gente usa o Aprender 3, o nome do nosso Ava hoje é Aprender 3. O professor conseguiu colocar as coisas dentro do de seu vídeo, produzir seu conteúdo online, mas ele não aprendeu a tornar acessível. A gente tem alunos surdos, a gente tem alunos certos, a gente tem alunos com baixa visão. E tem uma legislação hoje que obriga toda a universidade a atender esse tipo de aluno, que é justo, né, de, faz parte até do, dos direito humanos e a universidade tem se visto agora um braço muito forte agora tem sido estudos sobre acessibilidade por exemplo como tornar a, a, os conteúdos acessíveis para esse aluno então tem essa discussão sim do aluno de, de conteúdos que sejam mais interessantes mais interativos conteúdos que estejam mais alinhados ao perfil de aluno que a gente tem hoje com esse macete comum da tecnologia o nosso aluno ele muitas vezes chega muito mais tecnológico que o professor então, como é que a gente faz, é a gente faz esse, esse, esse alinhamento, né? Como é que a gente atende essa perspectiva de aprendizagem do aluno e como é que esse professor, ele se instrumentaliza ele poder afrontar realmente ser um gestor da aprendizagem e não somente, né, esse, essa pessoa que já tinha o conhecimento que falava lá frente. Então, acho que a gente está nesse desafio hoje muito forte da tecnologia associada à pedagogia, né? A sociedade é pedagógica dessa ferramenta. Como é que a gente produz conteúdo pedagógico e a ferramenta e entendendo que esse aluno produz conteúdo também. Esse aluno tempo o um tempo todo é outro perfil de aluno Isso com a pandemia foi assim, evidente como isso deu uma rua, assim, sabe? Deu uma guinada e está tá sendo é, problemático. Não tem sentido ser um problema ruim, né? Está sendo um desafio para todas as instituições públicas e... As particulares também, mas está sendo um desafio muito grande. Os períodos de pandemia foi um desafio muito grande para as universidades federais. Como se manter né, uma universidade que tinha toda uma, uma forma de funcionamento, como é que ela altera tudo isso repentinamente, a URD ficou parada seis meses, um semestre, para conseguir é, caminhar. Teve universidade que não parou, foi direto, a URD parou, porque ela, de repente, todo mundo travou e agora, como é que a gente faz para atender o aluno. Então eu acho que está fo muito forte essa discussão ainda. Né? Lívia, talvez, é, é, a gente vai continuar uma conversa, mas talvez caiba é, para o SEAD, nesse caso, uma contribuição que ele possa dar, é, é essa reflexão, porque assim, uma coisa, por exemplo, a minha, eu tenho uma filha que é professora na engenharia, e ela é PhD em engenharia biomédica. Eu nem conheço os conteúdos dela, né? Não conheço os conteúdos, mas eu penso... Pô, tem engenharia aqui, E uh, talvez o SEAD possa levar, sei lá, talvez uma mesa redonda do, do, do, do SEAD uh, uh, no sentido de, uh, de... Sobre a discussão que é aprender e ensinar à distância. Esse seria e os professores acessavam se quisessem. Mas é, poderia, por exemplo, se abria um seminário aberto sobre essa discussão de ensinar e aprender à distância, né? e abrir a discussão poderia ver alguns professores que estão na prática e aspas, tão Aderiram e estão tendo sucesso nessa, porque todo mundo teve que aderir, não teve escolha. Aham. Mas alguns, você identifica, são mais entusiasmados do que outros, vamos dizer. É. Né? E pode convidar para uma mesa redonda, ou pode fazer a cada 15 dias, aberto para a universidade, poderia, por exemplo, chamar a reitora para abertura, porque né? que... Então, haveria um primeiro evento de, de, sobre a educação à distância na UNB, que aí é mais do que SEAD, mas assim, liderado pelo SEAD. É, é, é, perspectiva, ou sei lá, um subtítulo atrativo. E aí fazia uma primeira rodada e verificava, e convidava todos os institutos e faculdade né? quem quisesse participar, aberto, você entrou, quero participar, que nem eu fiz agora, se for o caso, e abrir a discussão, e aí o próprio SEAD tentar identificar, e aí sim, o aspa, o aluno agora passa a ser o um professor, para poder se entender que, que dificuldades ele tem, um, para aceitar, aceitar que eu digo, vocês por adesão, não por obrigação, nesse sentido. E segundo, que contribuições podem vir dos próprios professores? É identificar que dificuldades eles têm, quais os, o que que precisa prestar mais atenção é, e que sugestões eles têm. Podem surgir sugestões boas, entendeu? Então, é isso que talvez valesse a pena. A liderança do SEAD agora seria entender como esse processo está sendo vivenciado na universidade, quais são os entraves, quais são as perspectivas e o que propor do ponto de vista dos professores mesmo. Então, é outra sugestão. maravilhoso, professora. Eu acredito até que já tem alguma iniciativa do DEV nesse sentido. Vou colocar essa na mas com certeza precisa desse balanço agora, precisa, né? precisa. Todo mundo passou pela experiência é. e como é que isso dá, tá, né? Caralho. Tem professor que eu sei gravou, gravou as aulas é, e o contexto e é a interação como é que se dá, eu entendeu? Essa como, interação viu? com os alunos é muito, muito importante, tá bom? É, ah, é tá ótimo, professora, muito obrigada. Eu vou levar, não, certamente, o seu tema é muito especial e vale muito a pena. Eu acredito que o deve o está Dev tá, tá, ordenando aí o projeto, o programa 3 ele traz muita discussão desse contexto de ensino aprendizagem, com foco na aprendizagem, que é o que você está ressaltando o tempo inteiro. Então, é uma discussão que cabe muito desse, dentro desse contexto e aí eu precisaria de me atualizar para ver se o que já está sendo feito, mas... Vale a pena sim, vou colocar isso para né? a Letícia, a é Letícia nossa diretora, para ver como é que... O é que porque, assim, eu sei é que há muita discussão em torno disso agora, qual é o balanço disso e como é a gente caminha. Porque muita gente já acredita que não... não é claro que muita gente quer né, a universidade totalmente como ela há dois anos atrás, só que a gente sabe que isso não é real mais mudou, né? mudou, nós, o modus operandi mudou, nós mudamos, mudamos nós, e nós adquirimos muitas competências, nós professores, alunos, é, profe, é, servidores, servidores, durante a pandemia, isso mudou a dinâmica da Universidade. Então, como o SEAD vai articular isso, como o, SEAD, o SEAD já está participando hoje do, dos conselhos né, da Universidade, então já está assim, já tem uma participação bem mais efetiva, dentro desse tipo de discussão. Mas eu acredito que essa é uma discussão da universidade hoje. Qual... Eu acho que... Bíblia, eu acho que o SEAD precisa assumir liderança nisso, sabia? Precisa aparecer como líder. Né? Para poder, aspas, justificar mais ainda a sua existência. Que é, que... Tô... E, e, e principalmente se vem esse carimbo de obrigação, né? que foi assim a gênese, vamos dizer, é, é transformar um pouco essa visão, tá, aconteceu isso, mas vamos deixar, é, vamos transformar, a gente, a gente pode transformar, né? E, e, e se o Cerrado aparece? Eu acho que eu já fui já fui de conselho por conta de ser presidente do Cerrado. Acho que não é uma coisa nova, não. Viu? É porque há muito tempo, quando eu entrei no Cerrado, não tinha a gente não participava. Agora voltou recentemente. Não, eu já participava. São três anos, quatro que voltou. Então, com a gestão da massa, a gestão da massa do Cerrado não tem participado. Não, eu já. Eu me lembro que eu já participei sim. mas, enfim, ah, isso não ah, é o mais ah, relevante. O mais relevante é o momento agora. Sim. Como a gente está começando o ano escolar, né, da agenda, ah. essa agenda tem que ter uma liderança do, da educação à distância. E a liderança, é, é, que como não é só ensino de graduação, mas é muito mais do que isso, então, a, por isso que eu digo, convida a reitora para a abertura, aparece no Como e tenta ouvir as pessoas nas dificuldades, nas sugestões, né? Ou, e, e faz um, um evento online. Eu acho que é uma ideia boa para marcar presença. E o próprio, o próprio vice-reitor, eu, eu fiquei muito perto do, do Henrique por conta, do, por conta de, desse curso da Espanha também, isso quando eu era coordenadora pedagógica, uhum. tá bom? Tá ótimo, professora, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua preocupação, pela sua orientação, né? pela sua, pelos seus insights, muito obrigada. Obrigado, obrigada, muito obrigada, Eder, também, e a gente se vê. Por aí. Nossa, amanhã, nossa. Eu já tenho uma reunião, amanhã eu já tenho uma reunião do Reabilita e nós temos um livro já publicado. Não sei se você sabe. Sabe o mim? Espera eu vou só pegar ele bem pertinho. Tá bom. Ó, esse aqui é do curso. Ah, que lindo, professora, que linda. E o A primeiro bonita, módulo, foi, o primeiro módulo dele. Ah, essa, essa discussão de aprendizagem que eu falei para você. E o primeiro módulo é exatamente... É, é, aprender a aprender na educação à distância. Aprender a aprender na educação à distância. E aí, só para rapidinho, ó, o mapeamento do campo, crença, a unidade 2, crença, vida e processo de ensino-aprendizagem, as relações, aí linha-mestra do projeto da aprendizagem, sua carta de navegação, que é aquilo, e isso aí, então eu acho que esse evento precisa acontecer já para marcar a presença do SEAD e chamando a reitora para abrir. Legal. Muito bom, é professora. Professora. Chama Henrique. Tá tchau. Um beijo. Valeu. Não. Valeu. Muito Obrigada. Tchau, um abraço, professora. Um abraço também, foi um prazer grande, tá? prazer foi meu. Tudo de bom, professora. Tchau. Você. tchau.